Bem-vindos a bordo do Oceano Criativo, onde imaginação e criatividade não tem idade. Meu nome é Bianca Peixinho, sou uma curiosa em animação, no mundo da animação, e também trabalho com isso como freelancer, ainda mais em animações em 3D. Eu estudo animação desde os 11 anos, por aí... Mas somente nesse ano eu comecei a trabalhar realmente com isso, com alguns projetos bem interessantes. E ao decorrer desses anos eu aprendi algumas coisas e gostaria muito de compartilhar com vocês. Porque o conteúdo que tem na internet é muito escasso sobre isso. Conteúdo principalmente em português. Então eu vou trazer com, pra vocês informações muito boas sobre criação de personagens. Sobre também desenho, é, cenários... É, Higging, modelagem 3D, é, animação mesmo e até mesmo desenvolvimento de games. Espero que vocês curtam os vídeos, que acompanhem, se inscrevam também. E é isso aí, vamos lá, vamos nessa, vamos mergulhar.